Vamos ao Breaking News. O que, que houve? Que a live sumiu. A live da semana sumiu do YouTube. Não tem nem versão reduzida. Então vamos às novidades. Eu falei que a gente ia mudar o nome do perfil e que havia várias novidades, então começamos a falar sobre as novidades. Primeira novidade aí do YouTube. Ativamos o clube VIP do YouTube do Japão Kontsugi. E o que, que isso significa? Agora vocês podem se tornar membros. Já temos aí a Dani como membro. Ela já tá aí com o nome... Por isso que o nome dela tá verde. Por isso que ela tem um samurai na cabeça ali. Na cabeça não. Depois do nome dela. É o selinho dela. Ela tá aqui, ó. Então vocês têm várias possibilidades de, de selinho. De acordo com o tempo que vocês vão ficar dentro da comunidade. E também emojis personalizados. Na verdade eu vou contar pra vocês tudo que vocês vão ter ao se tornar membro deste canal. Então criamos o o que, que é o clube? O clube é um pouco parecido com a comunidade VIP. Na verdade, a ideia é migrar a comunidade VIP para o YouTube para tornar todo o processo mais fácil para quem gosta de assistir os Terças Samurais e os outros vídeos que a gente faz para a comunidade VIP, beleza? A ideia é facilitar aqui e também criar uns, uns... Como eu posso dizer assim? Uns planos ali no meio do caminho, né? Para quem não... Não fala assim, ai, ah, não sei se entra para comunidade VIP ou não, vamos mostrar aqui coisas novas para vocês. Bora lá. Então, o que, que a gente criou para o clube do YouTube? Primeira coisa, são três possibilidades para vocês. A primeira coisa é o clã Shimazo. O que, que é o clã Shimazo? É o clã da minha família, tá aí, ó, o camão da minha família é esse aí. E o clã Shimazo é a primeira etapa é, do clube do YouTube que você pode entrar. Então, no Clã você vai ter direito ao selinho de fidelidade, que é o selinho, selinho dos samurais, e vai mudando de cor conforme vocês vão passando mais tempo dentro do, do, do clube do YouTube. É, vocês podem usar emojis personalizados. A Dani tá aí ó, usando os mimojis meus. <risos> E a gente está soltando, né? Conforme tiver mais assinantes no clube, a gente pode soltar mais emojis para vocês usarem durante as lives e comentários, tá? É... E também, membros do Clash Mazo terão seus nomes citados nas lives, é... nos vídeos que a gente produzir e vai publicar em breve. E se prepara, eu falei que eu estava aguardando muito, muito vídeo de viagem, agora a gente vai começar a soltar tudo isso tá é, Já quem for do clã Nobunaga hum, Clã Nobunaga Clã Nobunaga inclui os acessos do clã Shimazu E também acesso aos antecipado aos vídeos do YouTube Então os vídeos que vão ao ar no YouTube Se você for do clã Nobunaga, você vai poder ver antes de todo mundo Beleza? E depois de um tempo ele vai ser liberado para todo mundo Você vai ter acesso ao Terça Samurai sem prazo Então... Passou uma semana, quem não é membro do clube não tem mais acesso ao Ter Samurai, nem a versão reduzida. E quem é do clã Obunaga vai ter, tá? E vocês também vão ter direito ao Cinto Japão. Sinto Japão é um, são vídeos... Quem nunca, nunca entrou no, no YouTube e entrou nesses vídeos de andando por? E é aquele vídeo andando por algum lugar do Japão. Exatamente, é isso, é Cinto Japão. Então, nosso Cinto Japão vai ser sobre destinos do Japão, é, vídeos sem narração, só para vocês sentirem como é estar tá nessa atração do Japão, beleza? Então, tipo, imagina você andando lá no Yoyogi Park, aí eu tô lá, Augusto tá lá gravando, né? E vocês vão poder ver as cenas andando mesmo, ter a noção de tempo, como é que faz, como é que é, quando você chega, vocês vão conseguir visualizar, né, por vídeo, tudo isso. E o clã Tokugawa. Hum, o clã Tokugawa vai ter acesso a tudo isso que o Clã Shimazu e o Nobunaga tem, e também aos bate-papos com especialistas. A Tour Virtual pelo Japão. E qual é a diferença do Tour virtual pelo Japão com o cinto Japão? O cinto Japão, eu deixo vocês sentirem como é a atração. Já no Tour virtual, eu faço um tour com vocês, eu falo do. De como é que funciona, das dicas para aproveitar melhor, o que, é que significa cada coisa daquele destino que a gente vai passando mostrando para vocês. Então, ele é mais voltado para mostrar para vocês o significado das coisas nas atrações turísticas, tá? Tem o Clube do de Desconto do Japão Kontsugi, tá? Então, tem desconto em produtos de parceiros, é, tem restaurante, tem várias, várias, várias, várias coisas. É, vai ter transmissão ao vivo exclusiva para membro? Vai, vai ter, ah, vai ter live só para membro e grupo VIP no Telegram. E nesse grupo VIP que eu vou mandar esses PDFs que eu preparo para as aulas também. Além, é claro, de ser um grupo de interação, ok? Então, esses são os três planos diferentes que a gente vai ter aqui, que a gente vai ter não, que já tem aqui no clube do YouTube do Japão Kotsugi, ok? E olha só, tudo isso... Para fazer parte do clã Shimazo, é apenas R$ 2,99 por mês, do clã Nobunaga R$ 7,99 por mês e do clã Tokugawa R$ 29,99 por mês. Então, gente, mamão com açúcar. Quem quiser participar, já tem um botão de Seja Membro é, no nosso YouTube, ou embaixo do vídeo mesmo, que vocês podem entrar e já usar os emojis e os selinhos personalizados, ok? Então, selinhos personalizados: a gente tem o selinho de Sam de quem acabou de entrar, o selinho de Kohai para quem já está no clube há um mês, o selinho de Senpai para quem já tá há dois meses, o selinho de Samá para quem está há seis meses, o selo de Tonô para quem está há 12 meses e o selo de Sensei para quem está há 24 meses. Ok! Vamos ver, vamos ver quem vai alcançar esses selos o mais rápido possível. <risos> e alguns emojis. Então, a gente já liberou esses quatro emojis Emojis personalizados que vocês vão poder usar nos comentários, nas lives e tudo mais. E conforme vocês forem entrando, a gente vai liberando mais emojis, ok? <risos> então, muito importante, a live só fica disponível a partir de agora aqui no YouTube por 7 dias. E depois, para você ter acesso ilimitado, é só ser membro da Comunidade VIP Japão ou o um membro clã, ou membro do clã Nobunaga no YouTube. Nobunaga ou mais, combinado?